do centro das atenções e coloca o gestor Ailton como a primazia da sua vida tá certo? Um dia um dia você vai se decepcionar porque você quem sabe pode cometer algum pequeno um delito, uma coisa boba um mero comentário ou até um simples não que você possa dar para esses gestores e a casa vai cair para o teu... E outra coisa irmão Giovanni isso aí que eu falei agora, nesse áudio, não é um desabafo não, viu? Não é triste ou abalado com as coisas que fizeram comigo, porque me excluíram automaticamente da lista oficial, pensando que com isso iam me encalar. É, tentaram me proibir de usar o paletó e a gravata, pensando que com isso iam também me calar. Agora, o que eu acho interessante, veja a visão desses líderes, é que pela forma que eles fazem, a forma que eles agem, ele tentando proibir um, um obreiro de usar um paletó e uma gravata, eu quero subentender que eles imaginam que paletó e gravata é sinônimo de santidade ou é um passaporte que leva o homem para o céu. Eu quero esclarecer para vocês que pensam que paletó e gravata são sinônimos de santidade e que leva alguém para o céu, que se fosse tudo isso que vocês pensam, um, um simples traje, é, não existiria político corrupto e nem pessoas que usam, usam esses trajes com um caráter totalmente corrompido. Isso aí não é nada não, meu irmão. Isso aí não significa nada não. Isso aí é apenas uma forma que a, a assembleia de Deus encontrou para para usar um padrão que foi trazido pelo missionário Joel Carlson, ali um padrão europeu, entendeu? Para se destacar. Até porque se nós formos analisar o clima do Brasil, não seria necessário, principalmente aqui no Nordeste, usarmos paletó no decorrer do dia, na Escola Bíblica Dominical e em tantos outros trabalhos da nossa igreja. E eu quero dizer também para os irmãos que eu não estou triste, pelo contrário, estou feliz. Estou uma pessoa realizada porque realmente eu tive a oportunidade de, de me libertar dessa situação. E, e, e quero dizer que e vida que segue amém, vida que segue, lamento apenas pelas aquelas pessoas que ainda estão com a mente cauterizada e que ainda estão numa situação de dificuldade perante os, os fatos que ocorrem mas repetindo o que falei no primeiro áudio, agradeço a Deus pelo abençoado irmão que teve a honra de pegar os meus áudios que foram gravados em junho do ano corrente e levar para o pastor Isaac Silva. Meu irmão, você foi uma bênção de Deus na minha vida, que você continue é, dessa forma e que você seja reconhecido sem hipocrisia, sem demagogia alguma e recompensado por eles. Que eles possam te colocar em um local de destaque pela fidelidade que você tem demonstrado para com eles. Amém? Fica com Deus, que o Senhor continue vos abençoando e que Deus, irmão Giovanni, continue te ajudando e continue é, te abençoando mais e mais em todos os aspectos da sua vida. Amém? E outra coisa, irmão Giovanni,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 que nós temos, amém? Um céu sem desigualdade, um céu onde o justo verdadeiramente ele habitará na presença do Deus Todo-Poderoso. Mãe Giovanni, eu venho através desse áudio comunicar que no mês de junho, mês seis do corrente ano, é, por motivo de tantas atrocidades e desvio de condutas dos gestores da Assembleia de Deus e vendo a sua sinceridade a sinceridade também de muitos irmãos que tem uma visão do céu uma visão da retidão eu tive o privilégio de gravar alguns áudios e enviar para a sua pessoa, o qual me pediu permissão para colocar em um grupo e eu automaticamente lhe dei a permissão para colocar alguns áudios que eu tinha gravado falando sobre a mesa diretora da nossa igreja, da nossa igreja não, falando sobre a mesa diretora da IADPE, aqui no estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, na gestão do gestor Ailton José Alves. E esses áudios, irmão Giovanni, vazou e chegou no tempo central. E eu fui chamado e tive a oportunidade de chegar ali no tempo central é, no gabinete do pastor, do gestor Isaac Silva. E ele me perguntou sobre a gravação desses áudios, se procedia ou não, e se eu tinha alguma coisa contra o pastor Ailton, contra o gestor Ailton. E resumindo, é, eu quero dizer para os irmãos que esses áudios que eu gravei, ocasionou esse encontro, mas eu fiquei feliz por esse encontro, porque nesse encontro eu tive a oportunidade de ouvir da boca do gestor Isaac Silva coisas que eu nunca imaginaria que iria ouvir, principalmente sobre o projeto Cidadania. Para conhecer um pouco sobre o gestor Isaac Silva, eu fui proibido, fui proibido de gravar alguma coisa ali naquele gabinete, através do meu celular, é, naquela reunião, quando o mesmo viu que eu estava gravando propositalmente, ele disse que ali nada se gravava. Mas eu quero dizer para os irmãos E para o irmão Giovanni Que por incrível que pareça Eu desliguei o meu celular E coloquei em cima do birô dele Mas nós tínhamos um plano B E esse plano B foi o suficiente Para assim a gente gravar A nossa conversa a nossa história. E o meu objetivo em gravar, irmãos, não foi para denegrir a imagem de ninguém. Porque quem tem uma imagem reta, quem tem uma imagem irrefutável, não teme e não tem receio de nada. Porque muitas vezes a gente fala sobre todos esses escândalos, irmãos Giovanni, que está acontecendo aí. E tem pessoas que ainda não acreditam na veracidade dos fatos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que, repito o que falei em áudios anteriores, alguns líderes que têm o título e amam ser chamados de pastores, mas que na verdade não são, só estão preocupados na realidade com o seu bem-estar com status perante a sociedade, perante a igreja, e estão preocupados apenas com finanças, com cifras. Mas o amor, o cuidado para com as vidas está muito aquém da realidade. Repito, na época que a Assembleia de Deus tinha o pastor Leôncio e o pastor Almeida como gestores, a realidade era outra, mas depois que essa gestão atual passou a estar diante da igreja do Senhor, muita coisa mudou e mudou para pior. Então queridos, eu vim aqui dizer que eu quero agradecer, eu não sei o nome das pessoas que pegaram meu áudio e levaram para o pastor Isaac Silva, mas meu irmão, eu quero te agradecer por essa atitude que você teve de pegar o áudio e levar para o conhecimento do pastor Isaac Silva, onde, onde eu tive a oportunidade de encontrar-me com o mesmo e a gente dialogar um pouco sobre os áudios. Eu quero lhe agradecer pela sua atitude, porque você abriu uma porteira, abriu uma fronteira também, para que eu pudesse ter esse encontro, esse diálogo com ele, e através desse encontro eu realmente tomar uma decisão que eu tomei, foi realmente sair das Assembleias de Deus da IADPE aqui no estado de Pernambuco. Eu quero dizer para você que você pode pegar esse áudio e levar novamente para ele, porque eu hoje, eu não tenho nenhum vínculo mais com as Assembleias de Deus. Estou em um outro ministério, ministério forte, um ministério sério, onde tem homens, que eu não posso chamá-los de gestores, eu posso chamá-los de pastores mesmo, entendeu? Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que realmente pregam, ensina o que vivem, o amor afetivo, o amor ágape, para com as vidas. E aqui, na atualidade, nessa gestão, o que nós podemos observar é a falta de amor, é a falta de cuidado para com as ovelhas. Eu quero dizer para as ovelhas que ainda estão com a mente cauterizada por esse sistema, que a, a, a casa vai cair, viu? a casa vai cair, a cortina vai se abrir, e a realidade vai ser revelada, a verdade vai ser revelada, tá certo? A verdade vai ser revelada. E eu quero dizer também para os líderes dessa igreja, quero dizer também para os gestores dessa igreja, que assim como vocês têm colocado espias do lado de cá, quando eu falo do lado de cá, do lado do irmão Giovanni, vocês também têm espias aí, viu? E não é espias contratados, espias solicitados e pedidos pelo irmão Giovanni, não. São pessoas que, na realidade, conhecem a verdade, sabem das atrocidades que vocês têm praticados e cometidos e que não querem se calar. E eu fico achando interessante, são pessoas que estão aí, ó, na rede Brasil de comunicação, dizendo meu pastor para lá, meu pastor para cá, e às vezes até pregando aí no Tempo Central, mas que na realidade comungam desse mesmo real fato de não aceitarem e de não concordarem. Quando a casa cair, gestor Ailton, uma coisa eu lhe digo: aí você vai se espantar, não é com a queda da casa, não, mas você vai se espantar. São com aquelas pessoas que hoje estão dando tapinha nas suas costas, estão apertando a sua mão. Mas quando a casa cair, vocês vão ver seus verdadeiros amigos e seus verdadeiros aliados, que são poucos, são minoria, viu? Só estão aí porque não sabem fazer outra coisa e dependem do salário, do dinheiro que a igreja paga. Mas eu quero simplesmente, através desse áudio, dizer que eu agradeço mais uma vez a pessoa que levou esse áudio para o Tempo Central, os meus áudios para o Tempo Central, porque foi através disso que eu pude me libertar. Estou liberto de vocês. Tá certo? Liberto e feliz. E se alguém tiver dúvida, quem sabe futuramente eu posso colocar aí nas redes sociais a minha conversa com o gestor Isaac Silva. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa. E quero dizer para vocês que aquele quadro ali do Fantástico sobre o repórter secreto, a mídia, a mídia. A imprensa já tem feito isso, viu? Estão apenas editando alguma coisa e quando vocês menos esperar nesse 100 anos de vitória, a bomba vai estourar, tá certo? Que Deus continue vos abençoando e que a mão do Senhor esteja sobre a sua